Fazendo a atualização aqui do repositório do Dev Paraná, repo recursos, executei aqui o, o Next Migrate. Ele atualizou os pacotes no package.json e falou para mim agora você dá o npm install e depois executa as migrations. Então bora fazer isso. NPM Install As migrations é um arquivo que ele criou aqui, ó. Com o que ele vai precisar executar para fazer as alterações necessárias para esse update de versão? Todas essas migrations são scripts deles que atualiza tudo que é necessário, né? Tudo que mudou entre uma versão e outra dos pacotes que a gente depende. Então eles preparam tudo isso para nós, para que nós possamos fazer o update do nosso projeto com o mínimo de esforço possível. Então, eles não analisam todos os pacotes que existem no NPM, claro, mas a maioria dos pacotes, principalmente os deles, os deles sim, todos, mas os pacotes mais conhecidos, eles identificam o que precisa ser alterado e fazem a correção. né? inclusive de alteração de código, quando tem alguma break change que precisa é, era de uma forma e agora é de outra, eles alteram inclusive esses detalhes de implementação no código com esses scripts aqui que são executados, tá? Não é só alterar o package.json. Essas migrations aqui alteram o nosso código inclusive. Tem um erro aqui, vamos ver o que, que é. So an inch, right. Oh, o install já foi feito, agora vamos executar a mig migration, as migrations. Agora vai. Ai, ai, deixa eu ver se meu pé entrou. foi o erro. Ah, é o build de como um script que eu coloquei aqui para ser executado sempre que tiver um install post install, deixa eu tirar ele por enquanto aí Aí, maravilha! Aí ó, tudo alterado. Vamos ver se tá funcionando. Next serve website. Vou executar os testes também. Daí, funcionando o website. Next serve recorder funcionando ok também. The vector representation Como é o presentation do outro. Oh, pode ver que ele não alterou só os de jasons, ele alterou todos os projetos mesmo, alterou a configuração do gest, the vector também está aqui e o outro é o presenter presente eu para fazer slides, usando o Markdown, legal, funcionando bonitinho, última versão do NX e última versão dos pacotes que tem disponível, né? tudo atualizado bonitinho, importante para a gente diminuir a chance do nosso projeto ficar legado, né? então olha aí, atualizei um monorepo um mono todo com vários apps em pouco tempo, isso é um benefício muito grande para a gente não ficar para trás e não deixar o nosso projeto ficar legado, legal? Então era, aí. era isso que eu queria mostrar, espero que tenham gostado. Deixa eu comitar aqui, commit for sure migrate version forwarding, Ele já vai executar os testes agora por isso que eu não executei antes, opa que aqui, quebrou aqui, para commit formatar. Ah, deixa eu voltar aquele meu script lá. verificando se está tudo lintado, executando os testes, executando o link de todos os projetos afetados é importante falar isso aí é, todos os projetos que foram afetados com a migração na verdade isso serve para qualquer tipo de alteração né? não só com essa migração em si mas o Enex executa as tarefas para códigos afetados com a alteração o que não foi afetado ele não executa no caso aqui nesse caso aqui né? só o, o app para testes end-to-end -end, que não foi afetado todos os outros foram então sendo assim ele vai executar de todos os outros Todas as tasks que tem para ser executadas. executou o link. vou estar executando os testes. Tudo dando certo. O commit. É realizado com sucesso. E aí é só fazer o push. Que vai executar o CI. Com algumas dessas tarefas. Novamente. Para build. E publicação automatizada. E... Se tiver alguma alteração é, que o semantic que eles entenda como relevante, ele também vai executar o build do pacote e fazer a publicação na NPM com a nova versão. No caso aqui eu entendi que vai. Então, como elements, como web, esses pacotes aqui são publicados no NPM. Só que como parece que foi alteração no jest config, talvez não lance um release porque eu não estou colocando para ouvir alterações nesse tipo de arquivo. Né? Às vezes eu posso querer fazer uma alteração aqui e não querer lançar uma versão nova só por conta disso. Isso aqui faz parte do desenvolvimento local. Isso aqui não deve impactar quem está usando o pacote. Né? Mas olha quanta dor de cabeça evitada, hein? Up-to-date sem dor de cabeça Isso representa o uso do ENEX quando a gente está usando monorepositórios Realmente uma mão na roda Agora está fazendo o build Dos projetos afetados 12 de 12 13, 14, 15, é, aqui tem 5 apps, mas esses aqui são apps, nós não temos somente apps aqui, nós temos apps e packages, né, vários pacotes aqui, e ele executa de tudo, feito, maravilha, agora é só subir, é... Eu comentei na main, mas tudo bem Ô <risos> oh, meu pai amado Deixa eu trazer pra... Quero saber, eu acabei de executar todos os testes Então, isso aqui é o que seria feito Lá no CI Então eu posso comentar na main, por quê? Porque eu já executei todos os testes aqui Que verifica, né? Então, posso subir sem problema, sem medo Porque Essa verificação é que faria Aí eu estaria tranquilo Estaria tranquilo É a mesma situação eu Acabei de executar tudo local Git push Push feito Vamos aqui no, no repo GitHub developer para na Recursos Ele vai estar executando aqui a esteira novamente o flow de release e de publicação do website esse é o de publicação do website que ele vai executar a instalação depois vai fazer o format Aqui, ó. instalação com CI que é importante falar isso quem não sabe no, na esteira, no CI, no pipeline né, não é o npm install que nós devemos utilizar tá é o npm ci para quem não sabe também nós temos o package lock o que é o package lock o package lock é o cara que guarda exatamente as versões que foram instaladas baseadas na configuração que a gente tem no package json certo então o npm o package lock ele tem todas essas versões relacionadas e aí, quando a gente executa o NPM ci, o que, que ele faz? Ele, ele faz um install exatamente da configuração que está no package lock. Por isso que é importante comitar o package lock. Tá? Então, é, por que, que ele faz isso? Para ele reproduzir exatamente o comportamento que está acontecendo aqui local. Né? Quando a gente instala, faz a instalação com o NPM install, o NPM install faz as instalações, resolve as versões e grava isso no package lock para que a gente use no deploy e aí o, o... quando a gente executa o npm install o npm install altera o package lock o npmci não muda nada no package lock muito pelo contrário, ele nem usa o package json ele só usa o package lock como base para o que ele tem que instalar entendeu? Então, essa é a importância. Então, no pipeline, não usem npm install. É npm ci. Ok? Beleza. Fez a publicação do site. E aqui está executando o deploy. Não, aqui ali não fez a publicação. A publicação está feita, aqui, tá sendo feita agora, né? E aí, se a gente for aqui nas actions, talvez o release se se tenha, se teve algum release para ser lançado? Tá atrás, publish website, release flow aqui, ó, release flow, ci lint test, build Mapeou todas as imagens que tem aqui no, no Assets, Images Que o app de Vector vê, e o release Vamos ver o que o release entendeu Nada foi afetado, então eu não estou lendo aquele gest config Beleza, nada para lançar release Sucesso É isso aí Deu para entender E quem tiver curiosidade, esse repo aqui que eu acabei de, de fazer o update Developer Paraná barra Recursos. Esse carinha aqui. E aí, aqui tem um banco de imagens SVG, app para gravação de tela, app para apresentação de slides com Markdown. Então, quem quiser contribuir, usar os nossos apps, fica à vontade, tá? Aqui tem como faz para executar os apps localmente. Os comandos, tem alguns GIFs também, mostrando como que é a execução, para executar em desenvolvimento. Sintam-se em casa, tá? E qualquer dúvida, pode me chamar no Twitter lá, arroba gsic, e tamo junto. Valeu, galera!